I'm trying to make coffee. <laughs> I went and bought decal. Adriana, Adriana, I'm going to sit on the ground. I'm going to sit Neste episódio veremos uma lista de vídeos assustadores, mas antes já vai deixando seu like. E se não for inscrito e curte vídeos do terror sem limites, você está no melhor lugar. Então inscreva-se neste canal e ative o sino das notificações. Eu acho que eu vou adorar isso aqui. Uma criança interagindo com o suposto fantasma voltou a se tornar viral nas redes sociais. é possível ver como a criança chega a dar um beijo em algo que não é captado pela câmera que filma o túmulo de sua família. A foi feita pela mãe da menina que mora na Virgínia, Estados Unidos e percebeu que a menina começou a agir diferente durante uma visita ao cemitério. Fui ver o túmulo da minha mãe e isso aconteceu. Layona falou com minha mãe e se inclinou para beijá-la. Eu simplesmente não posso acreditar nisso. Descansa em paz meus amores, Taneil, mamãe e papai, escreveu Kenyona Walker no Facebook. Nos comentários da gravação no YouTube, algumas pessoas se sentiram motivadas a dizer o que pensavam sobre as imagens e contam as experiências sobrenaturais que já tiveram. Minha avó sempre disse que os bebês estão mais conectados ao mundo espiritual, porque eles simplesmente o desaram. Não tenho dúvidas de que ela viu alguma coisa. Tão feliz que foi uma experiência doce, podemos testemunhar isso. Quando minha filha era criança estava sentada na mesa de jantar enquanto eu preparava o café da manhã, ela começou a acenar para algo do lado de fora, onde havia um de e uma grande árvore pendendo sobre ele. Perguntei para o que ela estava acenando e ela disse, Kidar, ela está sentada na árvore acenando para mim. Kidal era sua irmã mais velha, a irmã que ela nunca conheceu porque Kidah morreu com um ano de idade antes de minha segunda filha nascer. Eu não duvidei do que ela estava vendo. Eu esperava poder ver o espírito da minha doce menina também, mas não vi nada. Ela começou a chorar tão chateada porque eu não podia ouvir sua irmã. Pouco antes de começar o jardim de infância, eu vi o espírito do meu primo andar na varanda. estava com medo no começo, mas à medida que fui ficando mais velha agora com 28 anos se ainda pensou nisso, quero ver mais. Isso foi incrível para mim. Minha tia tinha uma casa de esquina e tinha uma árvore grande. Quando meu primo era mais novo, ele sempre acenava para a árvore. E um dia minha mãe perguntou para quem ele estava acenando. Ele disse a família na árvore. Os adultos então pesquisaram e houve um acidente de carro. E aquela árvore tirou a vida de uma família. O caso a seguir ocorreu no velório de uma jovem feiticeira. Segundo sua mãe, ela era praticante de magia negra e por conta disso ela teria tentado contra si mesma na intenção de estar junto com o próprio diabo. Durante o velório desta jovem, um objeto com flores começou a se mover sozinho de uma forma que ninguém pode explicar. Muitos se assustaram, mas a mãe se aproximou e começou a brigar com o objeto como se estivesse discutindo com sua filha. Filha ou dando puxão de orelha nela. Ariana, Ariana. Amor, você tá tranquilista? Você pode entrar, não? Deixa aquela nela abre, ela tá tranquila. Certamente é a alma da menina que está por ali a vagar, pois quem tira a própria vida fica condenada a vagar por milhares de anos por lugares obscuros aqui na terra. Muitos dizem ser fake, mas você realmente acredita que alguém faria esse tipo de brincadeira em um velório, ainda mais de pessoas tão humildes? Será que era o espírito da... que se segue, vemos uma mulher viúva sozinha em sua casa. Enquanto ela grava um vídeo, um espírito apareceu em sua retaguarda. Salvation Army first and see what I can find. You know? Salvation Army first and see what I can find. You know? Ela só percebeu a companhia após rever a gravação. A figura parece o espírito de uma criança de aproximadamente 9 ou 10 anos. Nas redes sociais, ela garante que não havia ninguém na casa com ela. Bom, mas pelo jeito, ela estava redondamente enganada. Para o seu alívio, as manifestações não se repetiram, pelo menos para ela ver. Após o surgimento de um agroglifo no milharal, um fazendeiro decidiu instalar câmeras de 360 graus para vigiar o local e pegar o responsável pelos danos nas plantações. Foi quando ele captou o que veremos a seguir. A princípio, ele até acreditou na possibilidade de captar, além de um invasor, um visitante de outro planeta, mas acabou registrando algo ainda mais sinistro. espantalho que ele mesmo montou. É como se ele tivesse ganhado vida para perambular pelo milharal. Quando ele se dirigiu até a plantação, descobriu que o boneco estava no mesmo local intacto. Como se é possível? entender o que estava acontecendo e acreditando que alguém estava invadindo o um milharal fantasiado de espantalho, ele decidiu destruir todos os espantalhos que haviam na plantação. A partir daí, ele notou que nunca mais surgiram agroglifos ou qualquer outro dano em seu milharal. O vídeo que se segue foi registrado de dentro de um centro de Mapumba localizado no meio do matagal em uma floresta isolada no interior do Mato Grosso. Segundo o relato do bruxo Leonan Manuel, dono do centro, a câmera de segurança foi instalada após seu cão ter sido estilhaçado a mordidas por alguma criatura logo ali na frente. Foi quando numa madrugada ele acabou captando algo assustador. em seu portão doido para entrar e pelo uivo parece estar com muita fome. Estaríamos nós diante de um lobisomem? de um bairro nobre de Utah ficaram horrorizados com algo que estava a ocorrer dentro de uma casa. Na noite do dia 27 de dezembro de 2022, a polícia recebeu a ligação de Fred Micheli, um homem pedindo ajuda para salvar sua esposa Maria, que havia tido um surto psicótico e estava se contorcendo e batendo a cabeça contra a parede. Mas a polícia demorou cerca de 40 minutos, o suficiente para um verdadeiro desastre acontecer naquela casa. Quando ele eles chegaram se depararam com uma cena arrepiante a mulher estava dentro da banheira e ali está o coração do seu marido a polícia acredita que ela teria feito o marido desmaiar antes da ação o evento aconteceu logo depois da ligação e a jovem assim que foi pega foi encaminhada para o manicômio da polícia aonde aguarda o julgamento